Fala galera, Moanei Cancã, Moacás Cancã, quem estuda bem-vindo, e aí Ragnarang, o Nicolas Lance, Calve Calve, Calve Assim Moral Márcia, Momácia, John Minca, Lena, olha o cara aí, mais lindo do meu filme. Oi? Eu sou um fã. Tava jogando o FS. Não sei se tava gemendo o FS. Ah, tava gemendo, tava gemendo Ele famoso hoje, acho que eu vou gerar sim, mano. Eu vou gerar N hoje, cara. Deve gerar ele hoje. Eu vou gerar é hoje. Hoje eu vi. Hoje é amanhã. Com certeza, isso vai entrar para a história. Gravar. Devo gravar. Devo gravar. Ah, você é o espartano de quem Orcos falou, não é? Com certeza tenho que anotar isso. Com certeza tenho que anotar isso. O que sabe sobre o Guardião da Jura? Sei que ele pagou pelo que fez. <risos> <risos> <risos> Dizem que ele foi o primeiro marcado. Mas o pai dele não gostou no que ele se transformou. Eu sei. Eu fui o primeiro homem a ser colocado aqui pelas fúrias. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá? Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E olha só? Olha lá. Olha só? Então olha só. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Então olha lá. Olha que bacana. Olha lá. Não é motivo para trair seu próprio sangue. Bonito. Então, olha lá. Então olha só. Olha só. Olha só, olha o ponto B, olha o sistema ótico, então olha só, olha lá Eu olha... pedi ajuda a ele Olha o ponto C, olha lá Olha o ponto A, então ó Olha só, olha só, olha o B Olha que bacana, olha que bacana Então olha aí, olha só, olha só, olha só, olha lá Olha lá, olha o ponto A, olha o ponto B agora Olha lá, olha, olha o dois aqui, olha o dois Olha lá, olha a luz, ó, só, olha aí Olha lá Quem é fã de yoga. é, quem é fã de yoga, né? <risos> Na o cara pra criar um jogo feito assim, mano, morra, a pessoa fica me valorizando tá muito, mano, muito, muito, cara, é muito chiqueira, Joga de sete! milhão. Ah, chegando no final, o que lá? Por que paramos nessa ilha amaldiçoada? Ele já foi, vamos embora desse lugar maldito. Rápido, não seremos amaldiçoados. Imagina, eu imagino cravou. Eu acho que ela é a reta final. Ué. Ué, mano, você é meio... Brancelho ou é só uma expressão? Não, eu sou moreno, sou. minha sua é morena. Morena. É... Você não serve para ser chamado de espartano. Eu perdi tudo por sua causa. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Estavam lá, por acaso, Kratos? Nossa, não, mas... Meu inimigo é lá no tá maluco? Eu não teria sido forte o bastante para escolher seu. Óculos, eu teria aceitado a oferta de mim. Obrigado por você foi Prefiro celular, viver celular, na verdade. Celular. Muito obrigado, galera. Aí, Temo como, que foi você isso. se arrependa dessa situação. Os que sempre ignorante, mano. Foi mal. Eu tava sondado no, no O senhor Ares ainda mantém o seu. Sondado no já era. É. Não pode ser. Antes de você matá-los. Minhas mães me fizeram guardião na jura de novo. Para você ser livre, devo morrer por suas mãos. Eu não entendo. Se não me libertar, meu pai continuará tendo poder sobre você. E eu viverei sob tortura eterna. Já derramei muito sangue inocente. Não tem outro jeito espartano, acabe com sua jura, mate Ares, e tenha sua vingança. Nunca fui o guerreiro que meu pai queria que eu fosse, mas tudo que peço, me dê uma morte honrosa. De onde a luz descende começa é tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, vocês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a um, parte de coisas, mas vocês não precisam saber de